Olá pessoal, eu nome é Wilson Fofinho, e hoje no meu canal do YouTube nós temos uma bomba. Uma angolana que vive nos Estados Unidos, não sei como, quando, mas sei que ela vive lá. E ela, mesmo estando lá, fez fungos, faz peixe seco, fez lombi, se bem que o lombi que ela fez já vem empacotado. Não sei se... não estaremos, mas assim, tudo bem empacotado. Então, mas o vídeo me chamou muita atenção, porque ela até senta, ela... Estava na América, mas basicamente é como se estivesse em Angola você Sentou caiu, no chão, você ganha o tá? pé do tá, bateu o fundo, sabe do que? Bateu fundo Então, quando mostrei essa curiosidade aqui porque fiquei muito surpresa Então, hoje vamos falar sobre isso Eu pedi autorização para ela, para poder fazer usar o vídeo dela Porque esse vídeo em que ela faz o fundo de bombô nos Estados Unidos Também está no seu canal do Youtube, eu vou sugerir eu vou colocar o link da descrição do vídeo e do seu canal. Então pessoal, vamos lá ver a laci Pedro a fazer funs nos Estados Unidos. <risos> Não sai dali que vamos ver. Então, ela está a introduzir o, o seu vídeo. Está fazendo uma pequena introdução do que vai falar. E ela vai fazer a apresentação do que ela vai cozinhar. Então, Vamos prestar atenção. Vamos lá ver. Yaku. Ela fala inglês. Eu não vou trazer para vocês. Nós só queremos ver ela cozinhar o fundo. Americana, angolana, eu não sei. só sei que ela está a por na América. Isso me espantou muito, pessoal. Então, ela aí está mostrar carne. Ela vai cozinhar carne. Vai usar caldo. Eu sei que isso não é aula de culinária, né? Nenhum vídeo de culinária. Mas é bom é essencial ver os ingredientes disponíveis nos outros países, né? Com a refeição que ela vai fazer. Yeah. São os caldos, são os temperos. Eu como domina um pouquinho da, da cozinha, tu entendeu o que ela está querendo dizer aqui, que, que, um O né? que é essencial que ela vai usar e para que serve. Viste que tem tomate. É, ela aí mostra o peixe, o peixe seco. Eu sei, peixe seco. Vemos mais aqui a Angola. Todos nos países, todo mundo compra PC. Essa carne eu acho que é de porco. Não tenho certeza se é carne de quê. É... Vamos lá ver, né, pessoal? Mostrou, ouviste? Aquilo é o, é o lombi. Eu poderia dizer que isso é o lombi da abóbora. Que ela mostrou. É o lombi da abóbora. Veja ali como está a ferver. É o lombi da abóbora. É, o outro aqui, eu não sei quero se é o uhum. que. Yeah. Então, nós vamos ver a apresentação de que ela vai cozinha, porque eu vou diretamente do vídeo Vou diretamente da parte do vídeo em que ela cozinha o fundo uhum. yeah. Ela está fazendo a apresentação em inglês. Aí está mostrando os, tá um tá um... tá tá os tomates. Aí está o peixe, o que ela mostrou, que ela cozinhada. But I wanted to show you guys how the spinach yeah, already like a nice Então, tá bem pessoal. Vamos agora ao vídeo. Like putting, vamos cortar. <tos> Quem quiser ver o vídeo completo, pessoal, é só você chegar no seu canal do YouTube. Vai poder ver o vídeo completo. É Mas vamos diretamente aonde ela senta. Você isso tá é me espantou é, é? pessoal. Vamos diretamente aonde ela I'll faz o ponto, de Porque é isso que estamos aqui a fazer. Nós queremos ver ela a cozinhar o fundo de bomba. Aqui ela começa a cozinhar, pessoal. Aqui. Yeah. Yeah. Okay. Ela fala também português no vídeo. Vocês yeah. vão ficar espantados, É uma coisa que vai acontecer no vídeo. Oh, não desliga não, não para tu veres. É uma coisa muito espantada. Eu fiquei me dá boa de graça quando eu estava a é Ainda tá português. Assim é um pouco, me dá aí. Mas a mas é assim está Então. Ela tá ali mandando cozinhar. Eu, não, eu não vídeo. até uma música assim Falar yeah. Fala, ninguém vai ouvir. <risos> Fala, não senti medo. Fala, ninguém vai te ouvir. Fala, só Acho que ela vive em Nova York. <risos> yeah, eu falei com ela para ela poder fazer, <risos> mostrar para okay. um lanche. Ela coisas fazer tudo na América. Tudo vamos lá. lá. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Isso não vai ser mista, vai ser Só que ela senta, pessoal, é da parte que não tem mas... mais. que é mais? que Eu vou vou vou <risos> ah, sim. Grava só um pouquinho, Mas, não che, Está bat... Nossa, acabou de bater o fundo. Vai ver lá, vai sentar no chão. Olha o seu Eu só provei essa parte. a É, Você é. uma bossa. Ela é mídia. Um um é. um um tá gravando gravar o peixe? o peixe? Nada a ver o que Tem que gravar isso fazer para andar na minha boca. É Olha aí, tem que aprender esse mal, senão não há casamento. <risos> e é Isso, essa parte que eu quero chegar, chefe. Olha o que vai falar. Até me caia na prova É que eu não ganha ou perde o marido Ai, lá em ou perde marido Oh, me senti bem ver as Eu me senti bem ver Eu me senti bem Você viu me senti bem ver me senti muito bem né, pessoal, eu vou cortar o vídeo, vamos direitamente. ela fez um funge, como eu prometi para vocês ela vem é nos Estados Unidos, chama-se Las Pedro, ela fez funge, é, eu acho que aquele nome de abóbora hum, e peixe seco, que ela fritou, então pessoal é uma honra pessoal, nós vemos angolanos nos Estados Unidos a, a promoverem a comida angolana. Não sei se entendesse inglês, e acho perceber que ela fala que os outros africanos né, iriam dar a sua opinião, iriam falar a respeito da... da comida deles. Mas o mais agravante que está a me deixar meio que. que eu quero mostrar para vocês uma parte muito fixe. É que eles usam músicas já passou pessoal, é o puduro que já passou eu publiquei no vídeo dela, eu disse assim essa música que estão usando ali, Já eu não tomei na moda aqui em já a música já mudou, é outra então, só é uma grande honra nós vemos pessoas angolanas no exterior a, a promoverem a nossa alimentação pessoal porque muita gente dos Estados Unidos né, viu o vídeo e se calhar pediram para ela ensinar e nós angolanos quando vamos para o exterior, temos o hábito de querer comer a comida deles, hambúrguer, e ela fala quimbundo, fala bundo um ela fala a nossa língua nacional, ela basicamente, se você ver os um vídeos dela, ela fala muito de Angola. Então, pessoal, esse é o vídeo que eu quero mostrar para vocês, uma americana a fazer fungos de bombom nos Estados Unidos, pessoal, é uma grande honra, mesmo aqui em Angola, a já não faz fungos, só eu comer massa, pessoal, é o exemplo em particular, eu gosto de cozinhar muito de de bambol. É, gosto muito. Então, pessoal, não esquece de subscrever, colocar aquele like e quiserem nos comentar o que você achou se estás a entender o que eles estão a falar é. mas vê que ela fala alguma coisa ela fala e apresenta porque na verdade é o canal dela no YouTube esse é vídeo faz no seu canal eu falei com ela para fazer fazer também no meu canal então pessoal, não esquece de subscrever não esquece de colocar aquele like o vídeo já vai ficar por aqui mas vou -vos mostrar mais uma parte do tá... mais uma parte mais <risos> uma parte uma partezinha yeah. Uma partezinha E então, yeah. essa parte aqui que eu quero te mostrar Eles são angolanos pessoal São, são, são angolanos, são quatro pessoas que estão ali, são cinco Pé-a é irmã da lá, também, ela também está nos Estados Unidos Então, tem que dizer quando tem os dias para os Estados Unidos Pode falar com a Laça e ela está disponível para ajudar qualquer pessoa Eu também pretendo unir para lá então, se queres mais ter detalhes sobre ela, como é a vida dela nos Estados Unidos, podes ter contato comigo. Ou mesmo indiretamente falando com ela. Querendo o Whatsapp, ou mesmo o Instagram dela. O Instagram dela é mesmo irmão Pedro, envia mensagem. Ela é uma pessoa muito amorosa, ela vai responder também. E eu vou sugerir esse vídeo para ela também, ver, para ver como é que ficou. Então, pessoal, eu gostaria, gostaria de vos pedir uma coisa, pessoal. Vamos valorizar o que é nosso. Olha, meus amigos, né, é, pessoas assim que não são de Angola, eles já, já estão habituados com a vida deles, já estão habituados com hambúrgueres, já estão habituados com coisas de luxo. E quando vejam um angolano, um angolano se fosse dizer, um africano, eles querem coisa nova, querem explorar a cultura deles. Então pessoal, é muito bom quando nós, é bom aprender inglês, não para dizer que eu não aprendo inglês, ou para você não se dedicar à cultura do exterior. Pode entrar. A cultura do exterior, boa tarde. Então, tu, o que eu preciso é que você valorize a tua cultura. Então vamos ficar por aqui. Não esquece de subscrever e ver outros vídeos no YouTube. Então... Ficamos para a próxima. Não, vergonha, você vou beber. Não!